Lula diz que seria capaz de oferecer um prêmio para quem lhe mostrasse uma única obra feita por Bolsonaro em Rondonópolis ou no estado do Mato Grosso. Abre aspas. Eu, por exemplo, seria capaz de oferecer um prêmio para qualquer pessoa de Rondonópolis ou do estado do Mato Grosso que me dissesse um metro de obra que o Bolsonaro fez aqui. Eu duvido. Eu duvido porque eu ando o Brasil inteiro. E a única coisa que eu sei que ele inaugurou foi uma ponte em São Gabriel da Cachoeira. Uma ponte de 18 metros, feita de madeira. E eu tenho certeza do que nós fizemos nesse país, disse Lula. MST invade três propriedades produtivas da Suzano Papel e Celulose no sul da Bahia. A ocupação vai contra o discurso do petista durante sua campanha eleitoral em 2022. Na época, o então candidato afirmou que o MST não ocupava áreas produtivas, como as das fazendas da Suzano. O movimento afirmou que, apesar das expectativas com o governo Lula em relação à reforma agrária, os integrantes do MST estão preocupados com a fome, o desemprego e o desmatamento e que acionaram o um alerta amarelo diante da demora do governo federal em nomear alguém para a presidência do INCRA. Em dois meses de governo Lula, o número de invasões de terra já é maior do que em todo o primeiro ano do governo do ex-presidente Bolsonaro.